posicione a ferragem. Atenção, a frente é voltada para a lateral maior. Parafuse então os quatro parafusos menores. Pegue o braço esquerdo, posicione nos furos e parafuse, utilizando os parafusos maiores.